Salva-me, ó Deus, pelo Teu nome. Defende-me pelo Teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus. Escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam. Homens cruéis querem matar-me. Homens que não se importam com Deus. Certamente, Deus é o meu auxílio. É o Senhor que me sustém. Recai o mal sobre os meus inimigos. Extermina-os por tua fidelidade, eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Se você ama a palavra de Deus, ajude a propagá-la deixando o seu like para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante e indique para mais pessoas.